o movimento b-boy teve uma queda muito expressiva na década de 80, 90, onde nasceu aqui em Belo Horizonte uma, os grupos de rap que hoje, até hoje, estão aí. Retrato Radical, Protocolo Subúrbio, que já se foi, mas vários grupos de rap, Retrato Radical e outros grupos que nasceram no final de, dos anos 80 e começo dos anos 90, que vem remanescente do pessoal que era b-boy.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 as acrobacias rítmicas do break Break Rap no Centro Cultural da UFMG Amanhã às 8 da noite